E aí galera, beleza? Dinato com vocês, com mais um vídeo seguinte... Me segue no Instagram se você ainda não me segue... Cara, eu tava com um problema na webcam, eu acho que a imagem não tá legal porque eu tava tentando mexer... Achando que o problema era com ela... Na verdade é com ela... Mas não era um problema técnico... Era um embaçamento no, no, no, no, no vidrinho dela assim, no, no acrílico... E eu fui ver que tava embaçada, eu tive que descolar, limpar E ainda não consigo configurar porque eu tava tentando arrumar isso daí E o problema era outro Então vocês comentem aí embaixo se tá legal a webcam Seguinte, a gente vai assistir um vídeo aqui É um vídeo até rápido, bem curtinho mesmo E é aqueles vídeos de curiosidade O que o Jimmy e a Trace estão fazendo no quarto, mano? Como assim, véi? Como assim, eu, eu vi esse vídeo aqui, o título, né? E a gente vai assistir aqui rapidão. Então, comenta aí embaixo sobre a webcam, tá boa. E sobre o vídeo também, que é, um, é bem produzido, esses vídeos desse canal aqui. E o, o link também tá na descrição, se você quiser seguir o canal. Então, bora lá dar o play. Tá então, o Michael aqui sentado, a, o Jimmy e a Tracy aqui do lado bora galera, lembrando que esse, esse vídeo foi produzido num canal Gringo, beleza? Não fui eu que produzi, não fui eu que criei. Ah lá, a se levantou, Aí E o Jim foi atrás. E o Michael levantou. Mano, se alguém manja no inglês aí, é... Traduz aí, galera, o que eles estão falando ali. Olha lá, o Marco tá meio desconfiado com os dois. Mano, essa família é tão louca que a gente nem sabe se realmente os dois são irmãos, né, mano? É tão louca essa família. Porque o... O Jimmy não parece muito com o Michael, velho, assim, se olhar. O Jimmy parece com, com o Brad, mano. Você tá ligado que tem uma historinha da, da Amanda com o Brad que eu já fiz vídeo aqui. E quando você leva ela pra beber, ela fala lá que gosta Trancou a porta. Que tranca... isso, cara? Olha lá, tá trancado. Que isso, velho. I know this is mas que eu love you. O vai acontecer, hein? O Maico tá com medo de entrar. Tô ouvindo nada, tô ouvindo nada. Ele... O que, que aconteceu ali, velho? Ele... Mano, o cara deu uma censurada ali no vídeo. Ele botou aquele negócio, né? Aquela tela coisada. Cara, para o vídeo aí. Depois você olha, velho. <risos> Porque foi meio rápido. E o Ico... Olha lá, o Ico meteu uma balaça no coco, mano. Caraca. Aí você vê que é bem legal, que é bem... Cara, tipo assim... Parece que é do jogo mesmo o que esse cara faz, mano. É bizarro o que esse cara faz. Tem outros vídeos incríveis. Mas, galera, ficou embaçado ali. Como... Não pode comentar, não pode comentar o que aconteceu aí, tá? Não pode. pode comentar. Mas esse foi o vídeo. Galera, como eu disse, comenta sobre a webcam, mano. Eu acho que ela tá mais ou menos. Mas eu acho uma arrumada aqui. Agora eu vou ter que col colar o... Tem minha aqui da frente de novo. Porque eu tive que descolar, mano. meti a unha, arranquei e limpei o bagulho. Como é que pode embaçar a câmera, mano? Será que tem... Eu acho que é muito vape aqui que eu tô assoprando ali, mano. Então, deve ter embaçado. Mas é isso, galera. Se gostou, clica no gostei, compartilha se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.